e coordenadora do Instituto de Desempenho em Edificações, Idurgues. Luciane é pesquisadora do Grupo de Gestão e Economia da Construção do Núcleo Orientado para a Inovação e Edificação, o NORI, e também do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais, o LEME da URGS. Também integra a equipe de 30 especialistas responsáveis pela elaboração do laudo estrutural do edifício Galeria 15 de Novembro, popularmente conhecido. como Esqueletão, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre. Esse prédio estava inacabado desde o final da década de 1950, apresentando grande risco estrutural e serviu de moradia para muitas pessoas ao longo de 64 anos, além também de abrigar alguns pontos de comércio na sua base. Professora Luciane, muito obrigada por participar do podcast, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar Estar junto com vocês aqui e poder falar um pouquinho sobre este projeto, que é um projeto que nos traz muita é, felicidade, porque a gente colocando, na realidade, a engenharia em prática. Então, isso realmente, para todo engenheiro, isso é muito gratificante. Professora, como surgiu, então, este projeto e como está organizada a equipe de avaliação das condições estruturais do prédio Galeria 15 de Novembro, o conhecido esqueletão na área central de Porto Alegre? Bom, esse projeto, ele tem quase um ano atrás que ele começou a ser idealizado. Para ser mais precisamente, a gente finalizou a elaboração desse projeto em junho do ano passado. Foi uma demanda da prefeitura, juntamente com o professor Luiz Carlos, o qual na época estava na frente. O professor, ele montou uma equipe multidisciplinar para que nós pudéssemos elaborar este projeto e apresentá-lo à prefeitura. Então, quando nós estávamos pensando, nós idealizamos não só a análise estrutural, por quê? Porque a gente tem que primeiro investigar para ver se tem possibilidades, a gente sempre vai com a intenção de recuperar. Então, a gente teve a ideia de fazer um projeto integrado com várias equipes. Nós dividimos em cinco equipes esse projeto e dentro dessas equipes, claro, nós temos a equipe que pega a primeira parte ali do projeto, que é a parte estrutural. Mas depois nós pensamos, por que não agregar outras equipes? Porque se realmente esta parte estrutural venha permitir uma recuperação, nós temos que dar uma solução ou indicar uma solução para a prefeitura. Então, neste momento, reunimos então a equipe interdisciplinar, isso em junho do ano passado. Elencamos cinco grandes áreas aí para trabalhar e estas áreas parte então de é, cadastro, que foi a forma como a gente fez todas as medidas deste prédio, porque desde a década de 50 muita coisa se perdeu. Claro que existe um processo muito bem. É feito pela prefeitura, mas tem algumas coisas técnicas que se perder. Então, a gente precisava dessa área cadastral. Precisávamos, obviamente, da área de análise estrutural análise estrutural, porque na década de 50. As normas eram outras, então a gente precisa analisar a estrutura com as nossas normas. A terceira equipe que nós elencamos é a equipe de patologia, aonde precisa sim fazer todo o mapeamento porque é um prédio que está lá há várias décadas e sofrendo o um intemperismo daquela região ali bem próximo ali, a né, parte do Guairi. Nós então, com essas equipes nós identificamos a penúltima equipe que é a equipe de desempenho. Porque, à medida que a gente teria né, todas essas áreas, nós pensamos, desempenho. Nós temos que analisar a parte de fogo também. Por quê? A parte de incêndio. Porque também nós tínhamos outros tipos de regras, de normas, e hoje nós temos outra. Então, aborcamos a parte de desempenho, junto com, obviamente, segurança contra incêndio. E temos também toda uma questão de análise pós esses laudos principais, como que a gente entregaria, então, uma proposta para a Prefeitura de reuso dessa edificação. E a quinta equipe, que é a Desempenho, ela analisaria então, as possibilidades de fachadas, a parte então, um pouco mais da área hidráulica, a parte de custos também a gente não deixaria de fora, porque toda a parte de técnica ela também impacta em custos. Nossa ideia então foi feito isso, então cinco grandes equipes trabalhando integrada, de cada equipe tem o seu coordenador. Na época eu era então a responsável pela coordenação da equipe de desempenho. Iniciamos então toda a tramitação desse processo dentro da URGS. Em junho a gente iniciou já toda a tramitação. Ele foi aprovado em meados, acho que, de setembro. final de outubro, então, saiu o acordo entre prefeitura e URGS para que nós pudéssemos adentrar ao prédio e começássemos aos estudos. Observa que foi um projeto pensado integralmente para ser multidisciplinar, com várias etapas. Então, iniciamos o um trabalho, na realidade, em novembro do ano passado. Professor, e após esses trâmites iniciais, tanto burocráticos como de estruturação da equipe, para quem é leigo, para quem está de fora, possa entender, em linhas gerais, como que se realiza um levantamento neste nível para avaliação de viabilidade técnica e econômica de uma construção com as características como deste prédio. Em novembro iniciamos este projeto e neste momento então eu assumi a coordenação geral. O professor Luiz Carlos então foi para a secretaria municipal de inovação e eu assumi então a coordenadoria geral do projeto. E nós então entramos com a primeira equipe Nós precisávamos entender o prédio Ou seja, quais eram as dimensões Quantos pavimentos Qual era a espessura das lajes Qual a dimensão dos seus pilares Como é que estavam as vigas Então nós entramos com a equipe de cadastro Aqui eu faço um adendo Porque nós também tivemos que esperar um pouco a desocupação E foi realmente desocupado Mas entre desocupação e nós a equipe poder entrar, foi em torno de 15 dias que foi retirado muito entulho do prédio. Nós fizemos, antes da equipe de cadastro entrar, nós fizemos um reconhecimento de toda o prédio. São 19 pavimentos. Nós temos, então, até o quinto pavimento ele era usado, vamos colocar assim. A partir do quinto até o décimo andar, ele ainda tinha algumas paredes montadas, mas com muitos vãos entre lajes, e a partir do décimo pavimento é realmente só uma estrutura. Então essa primeira equipe entrou para começar então a fazer esses levantamentos e nós já então começamos a fazer juntamente planejar a equipe de mapeamento de manifestações patológicas. Então nós precisávamos Além de termos todo esse cadastro que nada mais é do que a gente ter fachadas, plantas baixas, bem detalhado como que está o prédio hoje, nós iniciamos também o levantamento de manifestações patológicas, então este levantamento ele tem como meta mapear pavimento por pavimento, elemento estrutural por elemento estrutural, aonde é utilizada uma metodologia desenvolvida pelo leme, que dá prioridades para a degradação, para o problema que é encontrado dentro daquele determinado elemento. E quando a gente une tudo isso, a gente tem um mapeamento das, vamos colocar assim, das doenças, são das manifestações patológicas do prédio. E isso nós dá um norte. Hoje, por exemplo, a gente conhece o prédio por pavimento, sabemos quais são as manifestações que nós temos ali e como que isso nos guiou para fazer ensaios. Por quê? Depois que a gente faz o mapeamento, que é uma inspeção muito detalhada, a gente direciona alguns ensaios. Então, nós tivemos ensaios de esclerometria, já tivemos ensaios de extração de corpos de prova, temos ensaios de ultrassom, pacometria. Todos esses ensaios eles vão nos ajudar a montar o mal para entender um pouco melhor, aprofundar um pouco melhor a extensão daquela manifestação patológica. Juntamente, então, nós já estávamos com duas equipes trabalhando. E aí entrou a equipe de segurança contra incêndio. E essa equipe de segurança contra incêndio, nós entendemos que ela precisaria entrar também um pouquinho antes. Por quê? Porque nós temos muitos condicionantes hoje, as nossas normas, elas têm requisitos, um dos principais requisitos é a preservação da vida e rotas de fuga. Então, ali entrou a equipe de segurança contra incêndio para entender como que hoje, qual é a ligação. Só temos um, uma escada e como que isso poderia ser ou não adequado às normas atuais. Então, nós iniciamos o trabalho gradativamente, com três equipes entrando, em tempos diferentes, mas sim, teve momentos que nós tínhamos três equipes trabalhando lá. Hoje nós estamos com a equipe ainda né, de manifestações patológicas, finalizando os ensaios no prédio. Professora, um laudo preliminar já foi enviado à Prefeitura de Porto Alegre. Qual foi a impressão inicial da equipe de avaliação sobre as condições estruturais dessa edificação? Nós fizemos esse laudo preliminar, ele contou, além deste mapeamento que eu já expliquei, ele contou com uma análise prévia da parte de estabilidade estrutural. Nós temos esse mapeamento todo de manifestações que agora estamos aprofundando, então foi entregue esse mapeamento e agora nós estamos aprofundando. E foi entregue também uma pré-análise estrutural, aonde nesta pré-análise foi avaliado as normas vigentes na década de 50 e as normas atuais. Então isso já fez com que nós tivéssemos então norte para fazer essa análise de estabilidade da estrutura, aonde foi detectado a necessidade de um núcleo rígido, muito usado hoje para prédios em alturas, e a necessidade de uma análise mais aprofundada quanto ao vento. Então, foram duas grandes indicações que saiu desse relatório preliminar. O laudo ainda não foi entregue. Professora, já havia sido elaborado um laudo anteriormente, ao longo de todo esse processo de décadas que envolve a questão do edifício. Qual a diferença desse laudo para o laudo que está sendo elaborado agora pela URGS, em linhas gerais? Ele complementa esse laudo ou foi decorrente de alguma mudança de norma técnica? Excelente a pergunta, porque a gente fez também uma anamnese que é um estudo de tudo que já passou essa obra. Ela passou por mais de uma inspeção durante todas essas décadas, passou por recuperações também a grande diferença para o nosso trabalho agora é que além de nós estarmos fazendo a parte de inspeção, que foi o que a grande maioria fez, fez uma inspeção e emitiu um laudo, nós estamos aprofundando essa inspeção com os ensaios que são não destrutivos, muitos ensaios que eu citei aqui você não precisa ter nenhum tipo de destruição que a gente chama de algum elemento estrutural, apenas aquele que eu comentei que nós extraímos corpos de prova e levamos ao laboratório para ver como que está aquele concreto no seu interior. Então nós já temos um grande diferencial aí que é o número de ensaios que nós temos, nós estamos realmente trabalhando muito a fundo nisso, isso nos diferencia de qualquer inspeção, de qualquer laudo já feito neste prédio. Além de também alinhar, aliado a esta inspeção, que vai nos trazer muitos dados com esses ensaios mais aprofundados, nós temos uma análise estrutural, ou seja, vai ser refeito o cálculo estrutural desse prédio, analisando quais são então as diretrizes a serem tomadas para que realmente ele possa ser utilizado ou não. Então, pode ser que dependendo do resultado, do conjunto dessas análises, da integração dessas grandes áreas, que seja, provavelmente, até possa ter a opção de ser inviável a recuperação. Então, a gente está fazendo um aprofundamento para poder dar todos esses subsídios à Prefeitura, para que ela possa, então, tomar a melhor decisão. Professora, ao longo de todo esse tempo a gente teve manifestação diante da cobertura da mídia a gente teve manifestações tanto favoráveis quanto à demolição quanto ao reaproveitamento do edifício. De maneira geral, não especificamente a este prédio, mas quais são as condições técnicas mínimas de segurança que uma construção precisa apresentar para que haja um processo aí de retrofit, para sua modernização em detrimento das condições que poderiam indicar uma necessidade de demolição. Nós temos hoje a norma que a gente chama, que é a norma de desempenho, ela é uma norma como se fosse um guarda-chuva. A primeira parte dessa norma, ela se refere à segurança da edificação. E temos uma característica nessa norma que não existe meio termo, tu tens que dar a segurança. É claro que a norma de desempenho, ela chama de outras normas prescritivas que já existiam para ajudar, então, a ter esta análise. O que, que acontece? A tua edificação não pode dar meio estável, ela não pode ser meio estável, ela tem que te dar estabilidade. Então, a gente chama estabilidade estrutural. Então, a gente precisa e a gente tem parâmetros dentro das nossas normas que quando você analisa, você observa se esses parâmetros, parâmetros de deslocamento, ou até um parâmetro, por exemplo, de um deslocamento causado por uma carga horizontal de vento, se está dentro do limite. Então, existem vários requisitos que são analisados, independente de ser neste prédio como nos outros. Então, a primeira coisa que a gente não discute é a segurança. Então, segurança estrutural, então, que está dentro da norma. E nós temos também, dentro dessa norma de desempenho, outra área que é segurança, que a gente não pode negociar, vamos colocar assim, é a segurança contra incêndio. Então, por isso que dentro da nossa lógica, no início dos trabalhos, nós entramos com essas duas grandes áreas, que é a área para analisar como que está o prédio no requisito de doenças, vamos colocar no termo mais leigo, mas que são as manifestações, as degradações, o que está acontecendo com aquele prédio e a parte de análise estrutural, como é que aquele pilar está respondendo aos seus esforços, como é que as como é que a Laje está se comportando, por quê? Porque já estão lá há mais de 70 anos e tomamos a decisão de a parte de segurança contra incêndio entrar junto, então não existe negociação com a área de segurança. Então essas áreas, elas dando a segurança, a gente sim parte para o próximo passo. Então para todos os prédios não adianta a gente ter o meio, então a gente tem que ter a segurança estrutural. Agora uma curiosidade que eu acredito que toda a população que tá acompanhando essa história, acredito que tenha. Quais são as principais dificuldades para realizar, se for o caso, a demolição de um prédio como esqueletão, em uma área tão movimentada e com outras edificações tão próximas, como esse exemplo no centro de Porto Alegre. Tivemos recentemente uma implosão, o antigo prédio de segurança pública, mas eram em condições completamente diferentes. Quais as principais dificuldades, então, para uma demolição ali no centro da cidade? Alguns pontos são importantes. Nós temos um histórico que este prédio ele foi construído junto com a Galeria do Rosário, muito próximo, e que ali nós tenhamos algum tipo de ligação entre os dois prédios. Se isso vem a se confirmar, praticamente inviabiliza algo que seja muito drástico, ou seja, uma implosão como aconteceu. Essa é uma condicionante assim, que praticamente eliminaria. Mas tem outros métodos na forma de deter então uma demolição, pode ser por pavimento. Isso é uma questão depois a ser estudada mais detalhadamente e profundamente. Até porque nós temos um fluxo muito grande ali, terá que ter uma logística de como retirar aqueles escombros ali. Então, assim, vamos deixar para os especialistas desta área tomar a melhor decisão ali. Professora, além de todas as questões de segurança, levando-se em conta a viabilidade econômica, há possibilidade de aproveitamento do edifício a partir de uma conclusão dessa obra? A gente sempre diz que engenharia tem solução para tudo. O engenheiro, ele engenha. Então, a gente já entra, quando vai fazer uma inspeção, sempre com esse pensamento, da gente sempre poder achar a solução. Sim, existem soluções, até ao momento que nós estamos aqui verificando, há possibilidades, mas talvez estas soluções por vezes não sejam viáveis, ou por logística, ou por acesso. Então um dos pontos que já foi levantado no relatório preliminar entregue foi a necessidade de um núcleo rígido. À medida que você tem que colocar algum elemento estrutural a mais do que já tem lá, nós precisamos ter uma fundação. Então, nós temos que ter acesso à fundação. Então, isso é viável no sentido de engenharia. A gente pode realmente ver uma solução nesse sentido, mas vai ter que ver toda a parte econômica, parte logística, ter acesso ao centro do pré. Então existem condicionantes, a gente costuma dizer que a gente sempre trabalha com vetores, então tu tem o vetor técnico, tu tem o vetor de custo, tu tem o vetor plástico que é a beleza, Tu tem, obviamente, o vetor do interesse público, o vetor do interesse social. Então, são vários vetores. Quando a gente começa a colocar esses vetores, óbvio que o ideal seria que eles estivessem em equilíbrio, mas sempre um vai prevalecer. Hoje, o nosso estudo o nosso projeto é que a área técnica prevaleça, a segurança prevaleça. Então, óbvio que nós vamos passar essas informações à prefeitura e vamos colocar esses condicionantes a eles quando entregaram o laudo. Para finalizar então, professora, qual a data prevista para a entrega desse laudo completo e definitivo à prefeitura e se há uma possibilidade de uma segunda parceria após tomada a decisão da prefeitura de que destino será dado ao prédio. Falando um pouquinho do laudo, nós fizemos até o momento, até duas entregas à prefeitura, que foi um relatório de visita preliminar, reconhecimento, condicionante. A prefeitura está sendo uma parceira muito importante, porque ela tira as restrições. Para vocês terem acesso, nós precisávamos fazer a inspeção dos pés dos pilares e Muitos entulhos. Então, a prefeitura, ela foi muito parceira, ela ia lá, nos ajudava e continua sendo. Assim, toda a demanda que nós temos, ela está nos atendendo. Mas, mesmo assim, nós tivemos alguns entraves aí, e por incrível que pareça, no início do ano nós tivemos uma baixa generalizada da nossa equipe, a qual a grande maioria contraiu então o Covid, e atrasamos consideravelmente os trabalhos, ou seja, não pudemos realizar, não tivemos condições físicas de realizar o trabalho. Isso, então, atrasou um pouco e nós ainda estamos fazendo ensaios. Então, nós estamos agora na primeira semana, praticamente, de março, ali no décimo dia, e isso então vai fazer com que a gente possa entregar esse laudo no início de abril. A gente está idealizando isso, que a gente consiga na primeira quinzena de abril fazer a entrega do laudo. Esse laudo, ele vai possibilitar a prefeitura tomar os seus caminhos, porque ali já vai direcionar para os condicionais de, se possível, uma recuperação, se possível, provavelmente, uma demolição. E aí, então, a prefeitura ela vai nos dar um norte, porque se realmente entender que seria viável, econômico, social, técnico, enfim, tem todos esses aspectos, a gente ainda fará uma análise de tipologias de fachadas, que seriam ideais, trabalharíamos um pouco mais com a área de desempenho. Nós temos todas as instalações, soluções prediais que são necessárias, a parte de gás, então isso também tem todo um aspecto que desencadeia depois. E sim, obviamente, à medida que for avançando. Caso realmente for isso, um dos pontos a gente tenha um termo de referência que a gente pode ajudá-los até mesmo para fazer um termo de referência, que é outro SCO projeto, para que possa então ou vamos fazer a demolição, ou vamos fazer a reparação, ou até mesmo outra decisão híbrida. Hoje a uma palavra tão na moda, talvez tenhamos uma decisão híbrida. Vamos ver o que vai acontecer. Professora Luciane Somensi Lorenzi, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós parabenizamos toda a equipe responsável pela elaboração de tão relevante estudo, que contribuirá para a solução de um problema que se prolonga por mais de seis décadas na capital do Rio Grande do Sul. Isso é símbolo do trabalho da universidade que não parou durante a epidemia de Covid-19. Fato comprovado pela senhora no seu depoimento de que a equipe sofreu aí baixas e dificuldades, mas muito orgulho a todos nós da universidade um trabalho como esse. Parabéns. Eu que agradeço e esses 30 colaboradores que estão conosco, o que mais nos deixa assim muito feliz é que nós temos a grande maioria dos colaboradores dentro do departamento de engenharia civil, que é um dos departamentos ou o departamento mais antigo da escola de engenharia. Nós temos professores que estão juntos, que estão trabalhando junto conosco posso citar aqui o professor João Luiz Campagnolo, o professor Rubens Schwingel, que são professores da vanguarda, trazem muito conhecimento junto para essa nova equipe que está entrando né? a professora Ângela Greve que trabalha conosco também e a grande maioria então do departamento de engenharia civil, e temos alguns outros professores que nos ajudam do departamento de arquitetura temos também os nossos alunos Pós-doc, que já são engenheiros Já foram mestres, doutores Agora são pós-doutores E que estão ali, então é uma equipe Então é outro diferencial Que até esqueci de comentar Da equipe, então capacidade que está conosco, não desmerecendo, em hipótese nenhuma, os demais profissionais, não é isso. É que a nossa equipe, por ser formada por doutores, pós-doutores, professores com casa de, de URGS com mais de 20, 30 anos, eles trazem, então, um conhecimento muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto que ele traz muita curiosidade e nós temos, sim, um grande... e o final desse projeto, que registrado aqui, a intenção, independente do resultado que a prefeitura gostaria de ter ou não, é nós publicarmos então um livro falando de todo esse contexto, como que tu pode organizar um projeto, como é que você pode avançar com equipes multidisciplinares e chegar no resultado. Eu também não falei que a manifestação fotológica a gente usa as tecnologias, já estamos com o drone totalmente mapeado o prédio. Então, então assim, ó, falta tempo para falar e às vezes a gente vai esquecendo, mas quem sabe no final a gente possa trazer aqui o resultado para vocês, depois que a gente tiver o final desse trabalho, apresentar o livro aqui junto com vocês. Aqui. Com certeza temos assunto aí para um programa inteiro, né? o assunto ele é complexo, mas ficamos aí abertos, com certeza professora, com muito orgulho de tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada.